O Laboratório de Tecnologia e Mineral Ambiental, LTM, é coordenado pelo professor Jorge Rubio e tem se destacado por suas pesquisas com nanobolhas, sendo o único laboratório na América Latina a realizar estudos sobre esse tema. Conversamos com dois de seus pesquisadores, Henrique de Oliveira e André Camargo. Bom, estamos aqui para apresentar o LTM, o Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental do Departamento de Engenharia de Minas, da Escola de Engenharia da URGS, também vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais, o PPGEM. O nosso laboratório foi fundado há 38 anos atrás e coordenado até hoje pelo professor Jorge Rubio, atuando desde então na pesquisa na área de tratamento de minérios e tecnologia ambiental, principalmente no desenvolvimento de técnicas e tecnologias de flotação aplicadas nessas áreas. Né, técnicas de geração de bolhas e caracterização de bolhas nas quais a gente destaca pesquisas nas áreas de tratamento de efluente de águas de mineração, reuso, tratamento e reuso de águas de lavagem de veículos, esse estudo também o qual rendeu uma publicação no um guidelines da EPA que é a agência ambiental dos Estados Unidos. Né, também no tratamento de efluentes oleosos, na remoção de precipitados orgânicos e inorgânicos de efluentes uh, industriais. No início das pesquisas com nanobolhas, uh, a gente dispunha desse equipamento, equipamento que utiliza a técnica DLS, de Dynamic Light Scattering, tá? um Nano Zeta Sizer da Malvern, que nos possibilitava a caracterização das nanobolhas uh, somente de acordo com o seu tamanho, e a carga superficial medida pelo parâmetro de potencial zeta, o que uh, limitava um pouco as nossas pesquisas, uh, na, principalmente nos estudos de geração de nanobolhas, pois não permitia a, a determinação da concentração delas em meio aquoso. Sem tirar a importância do equipamento que eu apresentei anteriormente, né, que abriu o caminho da pesquisa com nanobolhas, possibilitou a descoberta dessas bolhas no processo de flotação por ar dissolvido, a gente destaca que um grande avanço na pesquisa foi possibilitado pela aquisição desse equipamento a partir de um termo de cooperação com a empresa Vale. Esse equipamento ele utiliza a técnica de Nanoparticle Tracking Analysis, NTA, o equipamento alemão da parte cométrica. Esse equipamento possibilitou que a gente fizesse estudos de otimização na geração de nanobolhas, né, o que ampliou a nossa possibilidade de, de, de pesquisa, tanto em processos de geração quanto na aplicação de nanobolhas. Também com essa temática de nanobolhas, já foram uh, apresentados uh, uma dissertação de mestrado e três teses de doutorados e, e, em breve, mais duas dissertações de mestrado também já para esse ano. Também a importância do laboratório na formação de recursos humanos, né, da onde já saíram aqui do laboratório mais de 60 pós-graduados, tanto em nível de mestrado e doutorado. Na produção científica também destaque importante, com mais de 200 artigos eh, publicados em periódicos internacionais, né, todos sob a coordenação do professor Jorge Rubio. Alguns prêmios importantes que a gente destaca, também o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica de 2004, no qual ele tem foi campeão na região sul. Importância na transferência de tecnologia ao setor produtivo, com três patentes concedidas até agora e recentemente um depósito de patente feito em 2015 junto ao CDTEC da URGS, tá, que é de um equipamento de geração de nanobolhas que é a nossa pesquisa atual bastante... em crescimento bastante acelerado né, na área de geração e aplicação de nanobolhas. Então, citando toda essa publicação do laboratório na, na área de recursos humanos, produção de conhecimento, inovação tecnológica, rendeu a nomeação do professor Jorge Rubio em 2014 como um membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Hoje o LTM caminha para... É importante destacar que essas publicações, além de em grande volume, elas são consistentes e com caráter muito inovador. Hoje o LTM caminha uh, dentro da excelência da pesquisa visando a... a colocar essa tecnologia no mercado, na indústria. O LTM busca a... utilizar essa... estudar essa capacidade diferenciada nas nanobolhas em aplicações a níveis maiores tanto em escala na tanto na área ambiental quanto na área mineral e os estudos têm sido bem intensos e avançando bastante nesse sentido com com as nanobolhas. importante o destaque também na, nas produções do laboratório aqui dos alunos de pós-graduação nessa temática de nanobolhas já foram apresentadas duas teses de doutorado na nas partes de geração e, e aplicações ambientais das nanobolhas, uma tese de doutorado na nas aplicações na no tratamento de minério de nanobolhas, né? Como eu falei anteriormente, também a dissertação de mestrado da Selma que abriu os caminhos das pesquisas de nanobolhas e em breve ainda para esse ano mais duas dissertações de mestrado que vão ser defendidas, uma na área ambiental e outra na área mineral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 quanto na área ambiental, na remoção de poluentes orgânicos. Na área mineral, a gente pode destacar, como uma das propriedades mais interessantes das nanobolhas, a capacidade de agregação de particulados minerais, assim como a seletividade hidrofóbica. Então, as elas têm essa propriedade de se aderirem, de serem capturadas por micropartículas. Quanto mais hidrofóbicas, maior a afinidade e então aumenta a capacidade de agregação desses minerais. Na área ambiental, foram desenvolvidos estudos em escala de bancada para a remoção de uh, hidróxido de ferro precipitado e também óleo, petróleo emulsificado. Esses estudos uh, em escala de bancada hoje eles estão evoluindo para a flotação em escala piloto, principalmente utilizando bomba centrífuga multifásica, o qual já temos estudos de geração e caracterização dos anubolhos. Então, nós temos uh, trabalhos publicados em desenvolvimento a respeito da remoção em escala piloto, com flotação em coluna, utilizando essa bomba centrífuga multifásica. Essas, essas, esses estudos renderam a LTM, nos últimos dois anos, desde 2016 para cá, em um, oito publicações referentes ao tema. E, e, é, e é legal destacar que, dentro dessas publicações, uma tese de doutorado do aluno Ramiro Etipari, hoje é professor na Universidade Federal do Paraná, ela foi indicada ao prêmio CAPES de melhor tese do ano de 2016. E esse estudo é baseado na geração e caracterização de nanobolhas por bomba centrífuga e na remoção de poluentes uh, ainda em escala bancada. Essa é a nossa unidade de experimentos em escala piloto é Consistida de um tanque de armazenamento do fluente modelo, onde ele é recirculado pela, pela bomba centrífuga multifásica e as nanobolhas então agem na floculação e como auxiliar de flotação do nosso efluente, numa coluna de 240, onde tem uma divisão da corrente entre o ouro e o tratado. Então aqui a gente está trazendo as lamabolhas da escala de bancada com uma escala piloto visando aplicações reais para esses Importante agradecer né, que essa produção do LTM, essa eficiência na pesquisa, ela, ela é fruto de uma colaboração e do incentivo de, de várias instituições que, que nos apoiam. Né? Primeiramente aqui a URGS, o PPGEM, o DEMIN, Escola de Engenharia, ao CNPq e a CAPES, que ao longo dessa história vem desempenhando um papel importante né, no, no financiamento da pesquisa e das bolsas dos alunos. Também as empresas que nos apoiam aqui com projetos de pesquisa, a, a Vale, a Votorantim, a Kinross e a Mana, empresas do setor mineral. Também a empresa Hidrocicle, S.A., que trabalha na, no tratamento de afluentes, reuso de águas aqui em Porto Alegre. Uh, ao editar, a Fapergs, também junto ao edital do FINEP, Tecnova 2014. <música>